Engenharia de Minas A Engenharia de Minas é uma formação pouco conhecida, mas de importância primordial na nossa sociedade. Em algum momento você já se perguntou de onde vêm os materiais que constituem a sua caneta, seu smartphone ou a casa onde você mora? O Engenheiro de Minas possui uma formação ampla, aprendendo sobre geologia, química, economia e administração, além das matérias base da engenharia. E mesmo nessa formação tem-se diferentes ramos de trabalho, como... Planejamento de uma mina. Beneficiamento de minerais. Prospecção de novas reservas. Desmonte com explosivos. Dentre outros. Podendo atuar em qualquer extração, como carvão, metais preciosos, rochas para construção civil e até petróleo. O Engenheiro de Minas possui um mercado aquecido e cheio de oportunidades, tanto nacionais quanto internacionais. O Engenheiro de Minas é um profissional que tem como objetivo extrair os minerais necessários para a nossa sociedade da maneira mais sustentável possível. E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim. Meu nome é Rodrigo e além de prestar minha voz para esse vídeo, eu faço parte do Diretório Acadêmico da Engenharia de Minas, o da Minas, como Diretor de Projetos o diretório é voltado diretamente para a representação dos alunos, ou seja, realizar atividades de integração, resolver dúvidas, trazer cursos e palestras capacitando os alunos para o mercado de trabalho e assim possibilitando a eles a melhor experiência acadêmica dentro da universidade. E dentre diversas oportunidades extracurriculares, temos a J. Minas, a empresa júnior de engenharia de minas da URGS. Nós somos uma empresa composta inteiramente por alunos voluntários, em que realizamos projetos de engenharia com o acompanhamento de professores e profissionais da área. Dessa forma, buscamos impactar o um ambiente empreendedor, trazendo inovação, conhecimento e uma prática de mercado de trabalho para o nosso dia a dia na universidade. O dinheiro que arrecadamos com os projetos é reinvestir nos membros, por meio de cursos, eventos, capacitações, nos deixando mais preparados para a nossa vida profissional. E aí, vai ficar de fora dessa? Além disso, contamos com três laboratórios de excelente estrutura para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Laboratório de Pesquisa Mineral e Planejamento Mineiro. Realiza atividades nas áreas mecânica de rochas, modelagem de depósitos minerais, planejamento de lavra, entre outras. Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental, desenvolve projetos de pesquisa, extensão universitária científica e técnica nas áreas ambiental e de tratamento de materiais e minérios. Laboratório de Processamento Mineral, inserido no Centro de Tecnologia da URGS, seus pesquisadores atuam em docência e pesquisa na área de tratamento de minérios e metalurgia extrativa. O ingresso em Engenharia de Minas pode ser feito através do ENEM, ou SISU, ou pelo vestibular da URGS. São um total de 30 vagas distribuídas entre os dois modos. Atualmente, o curso está planejado para ter 5 anos de duração e 4.220 horas. Essas, divididas entre disciplinas obrigatórias, eletivas, atividades complementares, projetos de diplomação e estágio obrigatório. Além disso, o aluno também pode realizar atividades como monitorias, iniciação científica e até mesmo intercâmbio. O currículo proporciona uma formação abrangente, de modo a permitir ao egresso do curso uma atuação adequada em qualquer área da mineração. 30% equivalente a disciplinas básicas, como matemática, física e química, 20% a disciplinas profissionalizantes, como mecânica, topografia e mineralogia, e os 50% restantes em disciplinas indispensáveis para a formação de um profissional generalista, abordando as três grandes áreas da engenharia de minas, pesquisa mineral, lavra de minas e beneficiamento de minérios. As aulas ocorrem geralmente no campus do Vale e no campus Centro, sendo que algumas disciplinas realizam atividades de saída de campo, como visita a empresas de mineração, por exemplo. O curso é uma responsabilidade do DEMIN, Departamento de Engenharia de Minas da URGS, que é um departamento da Escola de Engenharia. Mais informações podem ser encontradas no site abaixo.